Tempo e tempos, necessários para formar o que está aqui dentro. Maturidade vem de maturar, maturar o que está sedento. Onde está a minha sede, ela revela o que está aqui dentro. Por isso vem o sofrimento, vem e revela, descortina o coração. Traz a luz o que estava na escuridão, sem trazer nenhuma acusação. Você já se encontrou com o um amor? Quem ama fala a verdade, assim tem sido a minha caminhada. Não quero viver coisas falsas, nem acreditar em mentiras que podem até me confortar, mas que não vão me fazer caminhar. Viver pela verdade tem um preço, o de submeter os sonhos aqui dentro, o de viver os sonhos que são maiores do que o que penso. Quem tem a mente do Senhor, quem estava lá quando tudo ele formou, não posso ter o orgulho de querer saber tudo. Apenas basta estar próximo e aprender o que significa viver, com o autor da vida, o meu mestre e meu pai. Como é o amor do pai, minha caminhada é conhecê-lo. E à medida que o conheço, ele me ergue dos meus tropeços e me ensina a fazer o mesmo.